Olá, aqui é o Daniel, seja bem-vindo para mais um vídeo de Psicologia. Eu quero falar hoje sobre um elogio que eu recebi e convidar você a criar uma campanha e convidar você a participar dessa campanha também. Eu estava participando de um workshop e no final desse workshop, o professor pediu para cada uma das pessoas que participaram falar um pouquinho como foi o dia, o que acharam e tal. eu falei que foi muito bacana estar ali, enfim, as outras pessoas falaram também. E num determinado momento, uma mulher, ela olhou para mim e disse, caramba, os seus olhos, antes dela falar o que ela achou, caramba, os seus olhos eles brilham muito, você sorri com os olhos e os seus olhos é, sorrirem primeiramente que do que o seu sorriso, né? Pô, parabéns por ter olhos tão brilhantes assim. E aquele elogio me deixou um pouco sem graça porque eu não esperava receber um elogio desse, principalmente naquele momento, né? E eu me senti muito bem recebendo aquele elogio. E depois que ela começou a falar sobre a vida dela, a vida dela não estava tão legal assim. Então, olha só que coisa interessante. Mesmo que a vida dela não estivesse tão legal assim, ela ainda conseguiu extrair energias para me elogiar, para falar uma coisa que me deixou bem bem legal, né? bem muito, muito feliz. E eu queria convidar você a essa campanha agora, uma campanha é, Elogie Mais, Elogie Alguém, porque muitas das vezes no nosso dia a dia dentro da nossa família no nosso trabalho a gente só sabe muitas vezes a gente acaba criticando as pessoas as pessoas acabam falando mal uma das outras mas as pessoas esquecem do poder que um elogio tem às vezes um elogio é capaz de transformar o dia de uma pessoa completamente às vezes uma pessoa está para baixo sei lá ou então está em estado normal mas um elogio acaba despertando uma alegria muito grande é muito bom não só é receber elogios, como também elogiar pessoas também. Então, é muito fácil, principalmente quando a gente acaba tendo opiniões diferentes, criticar as outras pessoas e falar mal. Eu vejo isso o tempo inteiro. Por ser psicólogo, eu percebo isso que, eu percebo que as pessoas elas têm a tendência natural a usar uma linguagem negativa, falar mal uma das outras e criticar umas das outras. E que elogiar nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil elogiar alguém. Então, eu quero desafiar você, eu quero convidar você a essa campanha Elogie Mais. Então, já aproveite, o, assim que você terminar esse vídeo, envie uma mensagem para alguém, envie o um áudio para alguém, sei lá, elogie alguém, é, faça com que o dia dessa pessoa seja muito mais feliz. Eu tenho certeza que só o fato de você mandar uma mensagem desinteressada mesmo, elogiando alguém, vai fazer com que essa pessoa fique muito bem. Vamos fazer essa grande corrente do bem, elogiando mais e mais pessoas, para despertar esse é, bem estar que, que um elogio causa. Eu tenho certeza absoluta que essa mulher quando quando ela me elogiou quando ela elogiou os meus olhos eu não esperava isso. isso mexeu muito comigo. Isso me deixou muito feliz e isso me deixou mais motivado a elogiar de volta. Não só ela mas as outras pessoas que estavam ao meu redor. Então eu quero convidar você a parar de falar mal das pessoas, a parar de criticar as pessoas e elogiar mais. Então essa é a campanha elogie mais, beleza? Elogie tantas pessoas quanto forem necessárias e que sejam elogios sinceros e de coração. Se você gostou dessa campanha, se você gostou dessa ideia, clica aqui em curtir, comente também. A sua participação é muito, muito, muito, muito importante. Obrigado a Cris, obrigado a, ao Bruno que vem comentando, obrigado aos novos inscritos aqui no canal. Eu vou responder todos vocês também, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!